Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E hoje, atendendo a pedidos aí de várias pessoas, ele, a lenda, né? Juntos aqui só faltou o Rodrigo Ayosa, a comunidade mais etílica do Excel. Fernando Fernandes, do Expresso Excel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigado pelo convite. É a doideira, né? A gente tá tentando gravar a abertura porque o desgraçado já gravou o vídeo, nós estamos no puta chega aqui. Cheguei aqui no bate-papo, comecei a falar. O que, que nós vamos já falar vídeo. nesse vídeo aí, Fernando? Nesse vídeo nós vamos falar sobre funções, é o conceito de função versus fórmula, versus sub e versus o que você aprendeu na escola. Se você olhar aqui, ó, dá para ter uma ideia do que a gente falou agora há pouco. Daí vocês vão ver na sequência. <risos> então, toque a vinheta, meu caro Zerati. E agora nós vamos gravar o segundo vídeo tomando uma Heineken. Demorou. <risos> se passar aqui, o estúdio não tem que pegar fogo. <risos> se alguém assineu o cigarro do lado dele... o Zerati, coloca essa daí, ó. <risos> Ah, o Elza também tá convidado para mim aqui no canal, que o... maior não, conseguiu... não deve Não, bebe pouco ou não? Muito. Mais dois. Você lembra disso? Era legal quando você fazia isso. Daí por professor chegava para você e falava que se você... Quer, que calcule f de um. Daí você ia lá e falava, ah, f de um é igual a um mais dois, que é igual a três. Isso é uma coisa mais basiquinha, né? Mas qual que é a relação que tem o nome dessa função com todas as funções do Excel? Tipo, qualquer pessoa que foi bem na matemática, tem mais... Tem, deveria ter mais facilidade de aprender a mexer com funções do Excel. O que, que é uma função, na verdade? É qualquer coisa que abra uma um parênteses, vamos dizer assim, da forma mais, mais didática possível. E pode ou não receber parâmetro, mas ela sempre devolve um resultado. Na matemática a gente meio que aprende isso, mas não com esses termos. Daí você aprende na aula seguinte que você tem, pode ter uma função que chama g de x, que é igual a x, sei lá, vezes 2. Daí o professorzinho vai lá e fala assim, ele ensinou você agora que uma função pode ter outro nome, né? Então você começa a entender que no Excel também tem funções com vários nomes e tal, porque o Excel na verdade não deixa ser uma é, uma cópia disso, vamos dizer assim. E daí você vai lá, eu quero que você calcule f de 2, então vai dar 4. Agora, quando o professor chegou e falou assim, ah, você pode fazer f de g de x. Eu quero que você calcule, então, quando o x for igual a 5. Você vai primeiro colocar o 5 aqui dentro, que vai dar 10. Depois você colocar o 10 aqui dentro, que vai dar 12. Então, eles também ensinaram que pode colocar uma função dentro de outra. né? Então, são várias coisas que a gente foi aprendendo na escola que ninguém associa com o que a gente usa no Excel. Já está gravando isso? Já dá para aproveitar essa parte <risos> da... <risos> da... Mas aí, a gente começa a extrapolar um pouquinho mais. Porque sabe, quando a gente viu na escola, o X, a gente sempre vê como numérico, que a gente aprende esse negócio todo na uhum. tá, aula de matemática. Então, o X é sempre um número que vai entrar e vai fazer um cálculo. Eu costumo chamar isso aqui de assinatura da função, né? Tipo, o nome dela e um parâmetro dela, como se fosse a assinatura dela. Aí, no caso do Excel, a gente começa a extrapolar e, e crescer mais com esse conceito. E começa a colocar outras coisas aqui dentro, não só números, pode colocar um texto. Sim. Você vai ter uma função esquerda que entra com o texto aqui dentro, né? Ou maiúscula, por exemplo, entra com o texto, o resultado que é qualquer coisa que está entrando, mas em, de forma maiúscula. Agora, então são duas coisas. Primeiro, a gente pode mudar o tipo do parâmetro. Sempre pode ser um texto, pode ser uma condição, pode ser uma célula que tem um valor lá que pode variar. E também pode usar uh, múltiplos parâmetros. E aí começa a ficar interessante. Você nunca viu na matemática você passar, por exemplo, M... Ah, o parâmetro pode, ser, pode ter qualquer nome no caso do Excel, né? M, N e O. Daí você fala: falar, ah, função de M, N, o, vamos supor que fosse igual a M mais N mais O. Poderia ter isso, como se fosse isso. Então você chamaria a função passando múltiplos parâmetros. Entendi. E dentro você faria cada coisa. Mas a ideia é a mesma. aqui você trocou x por 1. Aqui você troca m pelo que entrou no m, n pelo que entrou no n o pelo que entrou no o. Isso acaba ficando até bem conceitual para explicar o um negócio do Byval bar que eu vou explicar daqui a pouco. Quando a gente tem esses três caras entrando aqui, os valores eles, eles se adotam aqui dentro. Quando eu falei do Byval barref é a mesma coisa, só que é que tá. Esse, esse conceito de função ele é tão amplo na matemática que ele acaba sendo usado não só nas fórmulas do Excel, mas também nas funções do Excel, nas funções funções de qualquer linguagem, tudo que você vai programar, que você existe uma função, ela pode ou não ter parâmetros. E ela sempre devolve o um resultado Você nunca escreve uma função na célula sem ter um resultado mesmo, mesmo que seja zero, mesmo que seja vazio Aspas, aspas, mas vai ter um resultado Se você procurar no Google o conceito de função Vai ter um monte de texto complicado lá, mas tem uns Textos matemáticos que você vai concluir que se você não tem Resultado, não é função. Uma função, na verdade, ela associa Dois conjuntos, né? Tipo, todos os elementos De um conjunto tem que ter necessariamente um elemento Equivalente no outro conjunto Quando a gente tem lá teoria de conjuntos A gente tem lá vários itens em um conjunto tô vendo? Dá, dá pra ver lá, tô. beleza? E vários itens no outro conjunto. Todo item do conjunto a, tem que ter um equivalente no conjunto B. O importante é o seguinte, todo item daqui tem que ter um item lá. Isso vai caracterizar o resultado de uma função. Isso quer dizer que ela sempre retorna resultado. É isso? Muito bom. É. Procura lá no Google, você vai ver, conceito de função na matemática. Mas, se não me engano, o item 12, na, na primeira definição que o próprio Google te dá, sem entrar em site nenhum, no décimo segundo item tem uma declaração específica sobre isso que eu estou falando. Então, o que, que vai acontecer aqui? A gente aprendeu lá na matemática que a gente pode colocar um elemento, que a gente sempre chamou de x, e a gente vai implementar. Se a gente fala que o x é 1, ele, todo lugar que tem x aqui vai ter um. Se for uma função específica. se for uma função, Exponencial quadrada é x ao quadrado mais 2x mais 3. Vai ser 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. Então mas é o conceito mesmo. Você pode usar o x quantas vezes você quiser aqui dentro. Assim como você pode usar os caras quantas vezes você quiser aqui dentro. Se for um número, uma continha simples está bom. Mas agora, se for uma função, por exemplo, então o que a gente já aprendeu? Vamos recapitular. Uma função pode ter nomes diferentes, uma função pode ser escrita dentro da outra, uma função pode ter um ou mais parâmetros. Beleza. É claro que dependendo da, da linguagem de programação, e isso já foi implementado muito agora, você não necessariamente precisa ter. Ah. Vamos resolver esse, esse conceito aqui. Ó. Não necessariamente só tem um, um, um parâmetro. É o caso da função hoje, por exemplo. A função, quando você escreve ela no Excel, igual hoje, é uma função que tem um nome, Beleza. retorna um valor, mas Beleza. não tem parâmetro. Mas é um nome que abre e fecha parênteses, é uma funçãozinha. Beleza. Internamente tem um código lá que resolve. O que, que eu vou trazer? Ele vai lá no reloginho do computador, traz a data de hoje e apresenta o resultado hoje. Então ela tem um resultado. Então uma função sempre tem um resultado, mesmo que não tenha parâmetro. Entendeu agora. Ficou claro? Ficou claro. <risos> então esse conceito de função, quando eu explico isso, acho que eu expliquei uma vez, talvez em algum vídeo antigo, meu lá no YouTube. Isso aqui é uma forma de tentar ampliar o conhecimento e o entendimento que as pessoas têm de como funciona uma função. Tem pessoas que fala assim, ah, mas eu consigo fazer função que não devolve resultado. Consegue, porque o VB implementou esse negócio. O VB fugiu do conceito do que é uma função. Então você consegue fazer uma função que, fun que funciona como se fosse uma sub, uma função que só vai lá e muda a cor de uma célula, não dá resultado nenhum, entendeu? Entendi. Só que conceitualmente, aliás, teve um cara que até falou assim, ah, então você acha que você manja mais que os programadores do mundo? Não, não é isso. Eu tô falando do conceito de função. O conceito de função é esse. Agora, se uma linguagem é outra, resolveu. Você viu que é, que é fácil você colocar uma palavrinha aqui, function, e sair executando, é, mudando cor de célula, por exemplo, que não, faz, não faria sentido ser uma function. Mas a linguagem permite. Tudo bem que ela permite. Deixa mais fácil programar. Mas o conceito de função é. Tanto é que, ó, na hora que a gente vai lá no código, já tem todo um código, né? É. Fá. Vamos lá. É. Pá. Vamos lá. Ah, eu posso vir aqui e falar function. Aqui eu falei, vamos fazer uma função. Alguma coisa que devolve o valor. Vamos fazer essa primeira que a gente fez aqui, ó. Função de x igual a x mais 2. Certo. É, fx, opa, a função chama f. Ela recebe um parâmetro chamado x. Onde x, que é o nome da função, é igual a x mais 2. Isso aqui é a representação programática disso. Certo. Todos os lugares que eu vi aqui embaixo agora. Talvez eu chute de giz aqui, tá? Todas. <risos> Me dá, por favor, quanto vale f de 1. Ele vai dar o resultado. Eu caiu. Peraí. aí. Pera aí que tava, eu tava... Quando a gente escreve a função, eu tenho que falar qual que é o resultado da função, né? Então, como é que você faz isso no Excel? Você fala f, então aqui okay, f é o nome da função. O que, que ela é? A implementação dela é o x mais 2. Certo. Essa aqui é a assinatura e essa é a implementação. Aí, se eu falar, me dá o f de 1, ele vai estar com o resultado 3. 1. Um. É igual a 1 um, mais 2, dá 3. Como as linguagens de programação permitem que a gente extrapole para fazer funções não só numéricas, mas também de texto, de qualquer outra coisa, as funções a gente consegue tipar elas. O que quer dizer isso? Dá um tipo do... como, como que é o, o valor de retorno. Eu posso falar que é o um número inteiro. Aliás, inclusive, isso aqui mostra que uma função tem que ter um retorno. Eu se eu tentar colocar s integer, por exemplo, numa sub, ele vai falar que essa linha está errada. Não faz sentido essa linha aqui. Porque a sub, o objetivo de uma sub é executar coisas. Você vai lá, pinta uma célula, conecta a base, traz os dados, preenche os dados numa planilha, gera um relatório, você executa coisas. A função tem como objetivo fazer algum tipo de cálculo e desenvolver um valor. Certo. Tanto é que a função, você pode até escrever a função f igual... Essa funçãozinha é linda, eu adoro ela. Porque do jeito que eu escrevi ela aqui, ela funciona no Excel. Eu posso vir no Excel e falar igual f de 5, por exemplo. Vai dar 7. Por que, que não deu 7? Não sei. Porque eu coloquei as interior também, né? Burro! É em integer. Isso. Vai dar 7. Então, a gente pode, e é uma coisa que pouca gente explora, mas é uma coisa, existem as funções que chamam User Defined Functions. Eu gosto de exibir meu inglês. <risos> Funções definidas pelo usuário. Essas funções elas vão aparecer aqui ó, no botãozinho Função do Excel. Que legal! Função meu. do Excel. Tem vários tipos de função. Tem outra que é definida pelo usuário. O F que eu criei tá lá. Ah, então com isso você pode criar meio que a função que você quiser vir no VBA e vai. É assim Sim. que os caras criam funções personalizadas. Sim, eu apontando para lá. É para cá. É né? para cá. Eu esqueci. <risos> é, funções personalizadas. Uma vez, eu nem lembro qual era o nome da função, mas um cara chegou e falou: Não tem uma função no Excel que faz isso, isso, isso. É uma coisa muito conceitual da engenharia. Eu falei: Cara, não, não tem. Como você sabe? Eu falei: só tem mais de 400 funções. Eu devo conhecer, eu devo conhecer uma 50. Imagino que essa que você tá falando não existe, mas a gente pode escrever ela. Ele não explicou a lógica do que ele queria, eu fui lá e escrevi no código e a gente passou a ter uma função com o nome dele. Era Robson, legal coisa assim. Igual o Robson, abre parênteses, fazer o que ele queria. Só volta no código lá pro pessoal ver como é que você fez essa porra, vai ficar marcado. Então vale né, que a gente tava fazendo umas coisas aqui antes, vale, e decidiu gravar um vídeo do bate-papo, vale <risos> daqui pra baixo. Sim. Essa parte aqui, Andy sempre pra cima, não tem nada a ver com esse vídeo que nós estamos falando. Não uhum. tem, essa parte aqui a gente vai falar daqui a pouco porque tá diretamente relacionado. no no segundo vídeo, nós vamos falar isso aí. Mas está diretamente claro. solucionado com o parâmetro. Entendi. Mas basicamente, o que você tá falando para mim é que pra você criar uma função personalizada do jeito que você quiser, você tem que utilizar este código aqui, certo? Sim, ou algo parecido. Essa aqui é a função mais simples que a gente criou lá na época do da Não, palinha. mas você pode criar. Puta, que da hora. Sim. E o G de X que o pessoal mostrou pra gente? Function G de X vai devolver um número qualquer. Eu coloquei corretor inteiro, porque eu sei que aqui, somando dois, vai dar inteiro. Tá. Mas se você não colocar nada, ele vai fazer o cálculo e devolver o valor correto. Por quê? Se eu tô o inteiro, daqui a pouco eu volto pro x lá, pro g. Se eu tentar fazer f de 2,5... Ele vai arredondar. Ele vai arredondar, porque eu falei que o retorno é inteiro. Entendi. Entendeu? Ele vai dar 4. Beleza. Uh, então, no caso g de x, eu não vou colocar o tipo do retorno agora, só pra eu não ficar fazendo arredondamento g de x, como eu tinha colocado aqui, é x vezes 2. x vezes 2. Então, se eu voltar lá no Excel agora e falar assim, ó, me dá f de g de x. Então, eu quero f de g de 5. Tinha usado quanto? 10, né? Sei lá. 5, vai ser 5 agora. F de G de 5, então na hora que na matemática a gente sabe. O 5 vai entrar no G. O G é vezes tá aqui né 2, vai dar 10. Depois ele vai lá e vai somar 2. Então o resultado disso vai ser 12. Entendeu, Juliana? F de G de X. <risos> Muito bom. Mas o que, que o Excel fez pra ajudar mais ainda a nossa vida? Deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom aqui, ó. Aquele ah, top. O Excel foi lá e falou assim: vou criar funções pra você. Ele cria uma função pra gente. Por exemplo, pegar tudo aqui. Vou pegar as mais comuns que a gente tá acostumado, né? O C. Essa aqui é a mais básica de todas. O que, que o Excel? fez, como todas as linguagens de programação fazem, né? Uh, você pode usar um ou mais parâmetros, nesse caso, e os parâmetros não são mais numéricos. Então, aqui começa a ficar mais interessante. A gente usa parâmetros numéricos, usa funções com nomes diferentes e aqui o primeiro parâmetro é uma condição. Então, aqui é o teste lógico. Na verdade, não é um teste lógico. O primeiro parâmetro é um verdadeiro ou falso. Beleza. Só que, se eu fazer uma, fizer uma função falando assim, ah, se verdadeiro, por que eu estou fazendo uma função? Eu já estou determinando qual que é o resultado. Uhum. Então, faz sentido mandar um teste para que o Excel calcule isso primeiro. Vocês devem lembrar também das expressões numéricas. Ah, é moço. Eu, eu A bichada? Abre cochete, abre parênteses, vai fazer um monte de cálculo dentro. Mesmo naquela época das expressões numéricas, você sabia que você tem que resolver primeiro tudo que está mais dentro, para depois ir abrindo e resolver o que está mais para fora. Então, o que tinha chavinha normalmente é a última coisa que é ser resolvida. O que, que tem parênteses lá no meio resolve primeiro. Que é além de raciocínio dos parênteses nas funções. Sempre. Sempre. Começa a dar de dentro e vai. <risos> Exato. Só que, como aqui a gente está acostumado a fazer isso, porque eu poderia fazer isso por exemplo. É, o teste lógico está em português, né? Então, eu vou colocar verdadeiro. Se verdadeiro, devolve 5. Se não, devolve 10. Coisa mais básica. Qual que é o resultado dessa função? 5. Vai ser 5, porque eu já determinei que tá verdadeiro. Então, teoricamente, não faz sentido fazer uma conta dessa. Uhum. Mas funciona, porque o primeiro parâmetro é ou um verdadeiro ou um falso. A gente manda um teste, porque se a gente mandar um teste, sei lá, se 1 um é igual a 2, um teste desse também não faz sentido, vai dar falso sempre. Certo. Então, você vai lá, olha para uma célula. Né? Se essa célula é igual a, sei lá, mod D2 por 2. Se isso aqui é igual a 0, sabe o que, que o mod faz? Pega a moda? Não. Eu não lembro. O mod, ele devolve o resto da divisão do número que você escolheu pelo outro número que você escolheu. Entendeu? Deu pra sentir? <risos> ou seja, nesse caso, se eu estou pegando o resto da revisão por 2, ou vai dar 0 ou vai dar 1. Um. Eu consigo determinar se o número para ou não. Entendi. Entendeu? E como mod, aí vem uma associação mental que as pessoas costumam fazer, as pessoas mais loucas, mod pra mim é uma função como é que eu faço? Yeah. Não, não vou falar. Não vai aparecer isso no vídeo. Porque assim, como mod é uma coisa que te devolve um resto, ela pegou na hora. É, é que eu sou mostra, bosta, é, né? Você, você, você é, é terrível. Você a noção. Mas enfim, aqui, eu tô verificando. Se o número que tá indo de 2, se ele é par, vai devolver 5. Se não, como zero é par, ele vai devolver o 5. Se eu colocar um 3 aqui, o resto da é divisão por 2 vai dar 1. Um. Então vai passar a mostrar o 10. O que, que é? Como, como que eu implementaria o C na, na, no VBA? Para poder escrever o C? Como seria ele? Seria? Eu vou colocar só um C, mudar o nome para não, não, não entrar em conflitos com o Excel. Function C. Dois, que é um outro C, não, C é do Fernando, né? CFF. Ah, eu posso colocar aqui condição, eu uso é, vírgula para separar verdade e falso. O que rolando Aí vai ter que escrever um pouquinho mais, é claro. Antes a gente tava falando de matemática básica, então Beleza. eu só falei uma coisa, mais a outra tá resolvido. Aqui tem que elaborar um pouco, colocar condições, etc. Vou falar if condição, then cff é igual a verdade. Else cff é igual a falso. End if. Isso aqui é basicamente o que ele faz. É claro, quando a gente começa a desenvolver melhor, a gente vai começar a tipar os parâmetros e a rotina. O jeito que eu escrevi aqui é só uma forma didática para poder ficar bem claro do que se trata. Uhum. O certo mesmo é sair tipando as coisas. Então a gente Aqui fala que isso aqui é uma variável do tipo booleana, porque né, isso aqui, por exemplo, é texto, pode ser texto, pode ser número, então a gente vai colocar como variante. E por ser variante, talvez nem precisava colocar, mas vou colocar só para ficar completo. Esse seria o jeito mais correto de escrever: você vai lá e fala qual que é o tipo de cada parâmetro e depois qual que é o tipo do retorno. Nesse caso, se as entradas são variantes, eu vou colocar o retorno como variante também. Se eu usar o C, Fefe, vai dar igualzinho. Quer ver? Ó, vou copiar esse cara aqui, só que eu vou usar o C do Fernando agora e ele aparece aqui. ó Ele sabe que tem, ó, tá vendo? Uhum. Ele sabe que tá lá. Dá um enter aqui. Deu a mesma coisa. É, Juliana, cada vez que esses caras vêm, eu me sinto um merda. Você viu que legal? Então, assim, ainda a, a melhor parte, eu posso criar uma função definida pelo usuário, User Defined Function, no, no VBA, e eu posso usar ela junto com outras funções do Excel. Por que não? Afinal de contas, eu não falei que a gente pode usar uma função dentro de outra? Desculpa. Se quiser colocar o CFF dentro de um C, normal, dá. professor Helena lá na escolinha não falou que dá para usar uma função dentro da outra? Então, uma função dentro da outra. O que a gente mais faz no Excel é, aliás, uma coisa que nos cursos, quando a gente começa a fazer curso, a, o pessoal fica impressionado. Nossa, eu posso colocar um PROC V dentro do C? <risos> Mas o pessoal não sabe, né? tipo, é, por mais que para isso é ridícula para a gente a é pergunta, você pode. Tem que ter a paciência também de falar pra a pessoa. Claro que pode, uma função dentro da outra, coisa mais comum que tem. Mas você viu, eu implementei, mas se eu quiser ainda falar assim, eu quero que devolva o verdade, mas eu quero concatenar o valor da verdade com... Oi gente, só porque eu quero estragar a função agora, né? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Ele tá trazendo o 10, porque afinal de contas o 10 é... Ah, porque tá dando um para aqui. Uhum. Se eu colocar para aqui, agora vai devolver 5 com a gente. Eu posso brincar com o resultado. Que legal. É, claro Não, que... Você cria a função personalizada, né? Que é o nome do, do desse vídeo, Juliana. Vai funções ficar desse personalizadas. Jeito. E aí, uma coisa que eu gosto também muito de falar, que é o seguinte: qual é? Deixa eu só. Qual é a diferença entre fórmula e função? Vai. Já que estamos falando conceitualmente sobre funções, acho que isso tem que acontecer. O que é uma fórmula? O que você imagina que seja uma fórmula? Caramba. O que você diria? Qual é a diferença entre uma fórmula e uma função? Como você distingue, né? Eu nunca parei para pensar isso. Eu sempre uso as duas como se fosse a mesma a merda, mesma coisa. é. <risos> Sei lá. Todo mundo faz função, isso. Função, eu entendo que é isso aqui, né? Uma coisa, uma uhum. variável dependente aí. Agora, a fórmula, sei lá. O que, que você lembra de fórmula, Juliana? Poção mágica? Tem mistura os bagulhos. <risos> fórmula? Poção mágica. É, usa, sei lá, aquelas coisas que os bombados tomam. Fórmula. O que vai acontecer lá é o seguinte. Pro Excel, o que é uma fórmula? Qualquer coisa que você escreva na, na célula que não é o resultado que vai aparecer na célula. O que é uma fórmula? Um mais um é uma fórmula. Beleza. E Tem uma função. função? Tem é. função nessa fórmula? Não. Aí que tá, entendeu? O que é uma fórmula no Excel? Qualquer coisa que você escrever na célula célula que vai ser calculada e vai devolver um resultado. Então, isso aqui vai dar 2, né? Sei lá, 5 vezes 9. Isso é uma fórmula. 45. Não que eu já não soubesse, tá? <risos> então isso aqui é uma fórmula. Agora, você pode fazer uma fórmula, tipo, assim, a fórmula porque algo vai ser calculado, mas essa é uma fórmula que tem somente uma função. Beleza. Entendeu? Eu posso fazer uma fórmula assim, por exemplo, hoje mais 10, vai pegar 10 dias pra frente. Continua sendo uma fórmula que usa uma função. Entendi. Você só consegue usar uma função no Excel dentro de uma fórmula. Entendi. Entendeu? Mas a ideia é essa. Então fórmula é tudo que é calculado. Função, por isso que eu o jeito mais fácil de pegar, é tudo que abre parênteses. <risos> e tem o nominho no começo. Entendi. Né? Então aí tem a diferença entre fórmula e função. E no caso do VB, é importante ver a diferença entre fórmula, desculpa, entre function e sub. São as duas coisas que a gente normalmente fica escrevendo por aí. É. Então o que é uma sub? É uma coisa que vai executar tarefas. O que é uma função? É uma coisa que vai devolver um resultado. Então assim, normalmente na função, se você quiser ver o resultado da função, aí entra os, as, vamos dizer, os problemas da implementação errada, do conceito de função em quase todas as linguagens de programação, inclusive as mais recentes. Uhum. Um cara veio falar para mim uma vez, você acha que você entende mais do que os caras que desenvolveram a linguagem Python? Eu falei, não, eu só estou falando que eu sei o conceito de função, <risos> entendeu? E eles talvez até soubessem, mas eles acabaram também implementando de outro jeito. Eu posso fazer uma função, por exemplo, que executa uma rotina, function, sei lá, function, mensagem. E dentro dessa function, eu escrevo só um message box, a, a mais padrão que todo mundo conhece, que é o Olá, Mundo. Não estou devolvendo resultado. E ela funciona, se der um F8 aqui, ó pá, Olá, Mundo. Então a função ela executou uma tarefa. Do ponto de vista conceitual, isso aqui está errado. Você deveria, para não devolver resultado, usar uma sub. Entendi. Entendeu? Eu vou até colocar aqui outro nome: mensagem 1, né? Porque senão não vai deixar rodar. Mensagem 2. Isso aqui faz exatamente a mesma coisa. Olá, mundo. Mostrou uma mensagem. Não sei se você sabe, no mundo da programação, toda a, a primeira coisa que todas as linguagens ensinam você fazer é dizer olá, mundo. Então, olá, mundo. Não, falou, falou, fala olá, mundo. Olá, mundo. <risos> O Olá Mundo, na verdade, é, tipo, quando você começa a aprender uma linguagem, eles querem que você aprenda a exibir uma mensagem. Como você faz o código escrever? Você escreve na tela, Olá Mundo, você monta uma mensaginha de Olá Mundo, escreve numa base, Olá Mundo, Olá Mundo, Hello World, Olá, Mundo. normalmente é Hello World, Olá Mundo. É, Juliana, tá lá, fácil. Lá né? na gringa. Então o que acontece? Essas duas aqui fazem praticamente a mesma coisa. E, mas isso daqui é uma implementação de uma falha conceitual. Então, o certo, na verdade, seria usar a function para devolver resultado. Mesmo que isso aqui funcione, eu, eu considero esse código porco. Porco! Eu falo mesmo. <risos> <risos> para mim isso aqui é errado, porque você está fugindo do conceito. Entendi. Então, tipo, o que vai ter uma função? Não importa quantas linhas de código você tenha na função, no final você vai ter alguma coisa do tipo mensagem, que é o nome da própria função, é igual a qualquer coisa. Por exemplo, 5. Tá. Então, se eu escrever mensagem 1, um, tá vendo? Eu não passei parâmetro nessa. É como se fosse um exemplo do hoje lá, que não tem parâmetro. Não tem argumentos dentro. Se eu escrever igual mensagem 1... Um, vou colocar, vai. vou lá mundo. Pra ficar aquela coisa mais bonitinha. Posso colocar condições. posso Ah, se o dia de hoje é na semana 12 do ano, ou se é na Natal, você escolhe uma mensagem diferente resultado, não importa. Quantas linhas escolhe você quiser colocar lá? Se eu for na planilha escrever mensagem 1, ele vai falar. O eu coloquei menos, né? Burro. Olá, mundo. Tá e Com planilha? isso, a gente tá a planilha. Planilha. aprende a fazer funções personalizadas que eu também não sabia. Eu não né? Porra nenhuma de viver. Então, você escreve lá, é a coisa mais simples. Você, você, deu pra ver que é fácil, né? Tipo, você não, é. parece que é uma coisa complicada, mas quando o pessoal vai aprender programação, já começa, não, eu quero pintar célula, eu quero fazer o quê? Vamos, vamos partir pro conceitual. Arroz e feijão. Se a gente conseguir fazer uma ligação entre o que você viu na escola, viu, e o que, o que dá pra fazer aqui, eu consegui fazer essa associação da escola com o Excel, com o VBA e com tudo uma coisa só. Sem Heineken. Sem Heineken. Cadê? A, cadê a... Então, o vídeo de hoje foi esse, onde né? a gente, o Fernandinho aqui, ensinou como a gente faz função personalizada. e agora vem o jabá. O que é o jabá? Não se esqueça de inscrever no canal se você quiser, a joia ou a desjoia, sei que manda aí. E também vamos fazer o jabá do canal do Fernando, se você tem curso, fala tudo o que você mas, quiser. Você está vendo como é que é, né? Ele falou não se esqueça, mas meu mãe me ensinou que palavras negativas não se usam nessa hora, então vou te falar diferente. Lembre-se de se inscrever no meu canal, inscreva-se lá, Expresso Excel, você que com a isso. <risos> Vai entrar lá no Express Excel, vai ter bastante conteúdo de aceleração de código, alguns conteúdos conceituais, outros conteúdos de comparação de desempenho, como funciona um... um... Como o Excel oferece mil maneiras de preparar na né, de fazer a mesma coisa, uh, eu, eu consegui fazer alguns vídeos de comparação de tempo. Quanto tempo demora para fazer PROC V? Quanto tempo demora para fazer índice corresp? Qual que é mais rápido? É um... Entendi. É um vídeo Qual interessante. É, é a mesma coisa. <risos> na verdade, nesse vídeo eu provo que, na... que, que o PROC é mais rápido que os dois. O PROC, na verdade, que é uma função antiquíssima. O pro PROC consegue ser 250 vezes mais rápido que os dois. Só que tem as limitações. Então, daí dá pra você usar o PROC V também, no esquema de deixar mais rápido. Tem o PROC V Binário que tem conteúdo sobre isso no, no, no site do Reaper, tem. E do o Alberto O, também. o tem, também. Tem bastante conteúdo sobre o PROC V Binário, que ele consegue fazer, tipo, ele olha pra, pro intervalo três quatro vezes e traz o resultado. O PROC V, ele, se tiver mil linhas, ele vai, vai olhar as mil linhas. Então ele demora mais pra ter o resultado. Entende? Então tem algumas coisas assim. Eu acho que já justificou a importância de você dar uma olhadinha lá no canal, meu querido? porque que você quer evoluir um pouco mais, você fica petelhando que a gente não faz curso, não faz vídeo aqui de macro, VBA, não precisa fazer, eu tenho quem sabe, então você entra no canal dele e dá uma olhada. Não, beleza? Não, existe, não existe Lula, é importante saber quem sabe, é conhecer quem sabe. Positivo, se você quiser, você pode me mandar uma mensagem que eu dou o celular dele, ele adora atender de madrugada, e assim, de forma voluntária, hum. né? eles estão criando uma ONG, é, Amigos eu, do Excel. E digo assim, pode me chamar de madrugada, que se eu não atender, é porque eu não quero mesmo. <risos> Tchau, beijo Juliana e seu All Star. Hoje estamos com a... Qual outra, Juliana? Tem as duas Julianas. <laughs>